Então, você participa de um grupo de doutores palhaços em hospitais aí na sua cidade de Tambaú, é isso? Isso. Perfeito. E há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Mais ou menos seis, sete anos. O que, que te levou a querer fazer esse trabalho? Então, eu entrei nos palhaços, assim, por cagada, na verdade, né? Eu nem <risos> imaginava que eu ia ser palhaça. Porque eu já sou um pouquinho atrapalhada, já coloco vários apelidos, né? Que nem foi no seu caso, né? Foi o Atinho, Soneca. Aí eu fui me interessando cada vez mais pelo palhaço, né? E fui me descobrindo e tô aí. Perfeito, perfeito. E aí você viveu essa semana toda aí com os conteúdos da escola, entendeu o nosso método, o nosso jeito de trabalhar. O que que tu acha que acrescentou na tua formação? Porque tu já tem uma história com o palhaço. O que que tu acha que te acrescentou nessa né, semana da palhaçaria terapêutica? Eu acho que muita coisa, viu, Atim? É, a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem imaginava, a gente vê o trabalho da gente, eu sou empregada doméstica, de uma outra maneira. Às vezes eu dou aqueles erros grandes, tem hora que eu falo, nossa, é complicado. Mas através da terapia, da palhaçaria, eu estou vendo de uma outra maneira, eu levo mais para o lado da brincadeira, consigo superar mais. Eu, eu acho que foi uma experiência muito bacana que eu passei durante essa semana com vocês.